Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou deixar aqui uma série de exercícios para a mão direita, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho que a gente está fazendo sobre o baião. Lembra que eu passei nos últimos vídeos? Então, hoje a gente vai trabalhar a mão direita. Então vamos lá. O nosso aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar fazendo dedilhado. Da seguinte forma, o polegar aqui, ó eu vou trabalhar com ele na sexta corda e na quinta corda. Quando eu trocar de acorde, eu troco a corda que eu for tocar o polegar. E o dedo indicador vai na terceira corda. O dedo médio vai aqui na segunda corda. E o anelar vai na terceira corda. Então como que a gente vai fazer? Da seguinte forma, ó, acorde aqui, mi com sétima. Polegar, indicador, médio anelar, polegar, indicador, médio e anelar. Vou fazer puxando o dedo, ó, toco, puxo, tá vendo? Pra deixar a corda suar, ó, polegar, indicador, médio e anelar, polegar, indicador, médio e anelar. E uma dica muito boa é usar o metrônomo. Tô aqui com o metrônomo aqui no meu celular, tá vendo, ó, aqui o metrônomo, então eu estou com ele em 83 batimentos e aí vou fazer o seguinte, vou ligar o metrônomo e vou fazer o exercício, ó. vamos lá, ó, vou trocar o acorde, ó. Lá 7 Então é isso. Agora vamos para o segundo exercício. Eu vou fazer polegar, e aí em vez de fazer indicador médio e anelar, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer anelar, médio indicador, indicador. Da seguinte forma. É de extrema importância fazer esse exercício devagar, Treine devagar. E aí, à medida que você for ficando bom, acelere o metrônomo, sempre ensaiando com o metrônomo. Ó, da seguinte forma. Isso aí. Agora o terceiro exercício, eu vou usar aqui o polegar e os três dedos de forma simultânea, tocando ao mesmo tempo. Ó. Isso vai te dar uma flexibilidade para estar tá tocando os ritmos, como baião, samba, é, forró, chachado, então é bom você ter essa flexibilidade também na hora de estar tá tocando. Ó, vamos lá. É isso aí. Bora estudar. Uhum.